O avanço do mar vem mudando a paisagem das praias do Nordeste. As ondas estão cada vez mais perto do farol do Cabo Branco, marco do extremo oriental das Américas e ponto turístico de João Pessoa. A falésia que fica nessa pontinha do mapa na Praia dos Seixas está ameaçada pela erosão e essa pista que dá acesso à parte de cima da barreira foi interditada eu vi assim com uma certa tristeza né porque como eu venho aqui há algum tempo já outros anos eu não tinha observado tanto mais à frente na praia do Cabo Branco os ciclistas agora precisam desviar a rota eu ando aqui umas duas três vezes por semana e aqui o avanço do mato pega um pouco da ciclovia isso afeta o nosso passeio aqui de bicicleta pela orla na praia do Bessa a paisagem também está mudando com as ressacas fortes que atingem essa região, muitas construções foram destruídas e essa rua praticamente levada pelas águas. João Pessoa recebe aproximadamente um milhão de visitantes por ano, segundo o governo do estado. E o turismo é uma das principais atividades econômicas da cidade. O setor está preocupado que a destruição de alguns trechos da orla afaste os turistas. Isso é um impacto muito grande, certo? Porque a gente tenta vender a cidade, o resto do país e até fora do país. E a gente precisa que essa estrutura seja melhorada. O avanço do mar também pode ser observado em outros estados do Nordeste, que estão sofrendo com os efeitos das marés. Em Maceió, já são 11 pontos de erosão na orla marítima, de acordo com a Prefeitura. Nesse trecho, o calçadão não existe mais. Já em Canguaretama, litoral sul do Rio Grande do Norte, a água está se aproximando novamente das casas. Essas alterações no litoral nordestino são acompanhadas por pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba. O que se pode fazer é retardar um pouquinho a erosão usando é, recifes artificiais. Semi-submersos, que isso vai tirando a energia das ondas, ondas com menos energia carregam menos areia. Dadas nossas condições geográficas, a saída é recuar. Recuar, não existe maneira é, prática e econômica de cercar uma área tão grande.